Este vídeo, tutorial, mostrará como criar uma ordem na Exchange Coinsbit. Acesse o site Coinsbit.io, acesse o site Coinsbit.io, acesse a subseção Balance da Wallet no canto superior direito. Você pode aprender como depositar fundos na Exchange em nosso vídeo Como Comprar Stablecoin e USDT através do sistema de pagamento AdviCash. Vejamos um exemplo disso no caso de USDT. Clique nas setas laranjas, ao lado do nome da moeda de seu interesse, para transferir fundos da conta principal para a conta de negociação. Selecione o montante de dinheiro a transferir. Se você quiser transferir tudo, clique no botão Max. Confirme a ação. Agora que os fundos foram transferidos para a conta de negociação, podemos criar uma ordem. Na seção Trade, clique na guia Classic Trade. No canto superior esquerdo, você pode ver todos os pares de negociação disponíveis. Vejamos o exemplo do par BTC USDT. Como USDT é uma stablecoin, você precisará selecionar a subsessão stable. Na janela que se abre, selecione USDT. E na caixa de pesquisa, selecione BTC. A cotação atual será exigida automaticamente ao lado do par de negociação selecionado. Em seguida, você pode prestar atenção às janelas BUY e SELL. Nos interessa a janela verde, pois estamos interessados em comprar BTC. Você pode especificar o preço pelo qual você está disposto a comprar BTC ou simplesmente comprá-lo pelo preço de mercado. Em seguida, digite a quantidade de PLCU que você deseja comprar. A quantia que você receberá será exibido automaticamente na tela. Em seguida, clique em Buy. A sua ordem foi colocada. Quando o preço de mercado atingir o preço que você especificou, ela será executada. E os BTC serão seus. Se sua ordem ainda não estiver sido executada, ela será exibida na seção Active Orders. Você pode cancelá-la antes da execução e criá-la novamente com um novo preço. Quando a ordem for executada com êxito, ela aparecerá na janela Order History.